Olá a todos, bem-vindos ao ADEC TV, bem-vindos, nós estamos aqui hoje no Sinergia, o quadro dos jovens, né, do ADEC TV, e hoje nós estamos aqui para falar sobre um projeto que tá vindo aí do Grupo Elo, aqui do Tempo Central, estamos aqui recebendo o Léo, Leonardo Silva, líder Prazer, do Ministério eu, eu, eu. Elo, juntamente eu, eu. com o Evangelista Vanderlei, eu, eu, eu. também líder do Ministério eu, eu. Elo, e o Rafael, conhecido como bigode. Para com <risos> Rafael, ninguém vai conhecer. E também está aí junto com o Léo Vanderlei. Né? à frente do elo. Hum. Léo. Nós já estivemos aqui esses dias, né? Ah, não, já temos já temos dias já. Temos dias? É, já, tem, já tá com saudade. Já tá com <risos> saudade, né? <risos> e aí, Léo, tá tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Nós estamos aí, na frente do trabalho, junto com, a, com essa liderança que está no. Nos apoiando aí, o Vanderlei, o Rafael, né? E tem outros também que, em outras oportunidades, também virão participar conosco aqui. Mas nós estamos aí na frente do trabalho, iniciando aí mais um projeto. Nós já passamos por alguns, já tivemos retiro, né? Já tivemos a reforma e vamos caminhando. Vamos caminhando. Tiveram um café teológico muito escatológico. bacana, escatológico. É, teve um café escatológico e teve também imersão, imersão Sobre o jejum. O jejum, né? jejum e oração. Imeração. Muito bom. Gente, todos esses trabalhos do ELO é divulgado no Instagram deles, né? No arroba Ministério ELO. Se vocês acompanharem, seguir, vocês vão ficar por dentro de toda a agenda. Falando a verdade, Rafa. Tá certinho? Tá, tá certo, tá certo. Rafa, né? Um <risos> pode, pode, pode. Pode chamar. Agora vamos falar do Nicodemus. Vamos falar do projeto que vai acontecer agora, dia 25 e 26. Vamos falar um pouquinho, Léo, e depois vamos entrar no tema do... Ex exatamente no tema do projeto. Vai acontecer dia 25, 26. Aonde? Qual o horário? Vai ser aqui, na, na, no tempo sede, né? É, vai começar no sábado às 15 horas. Aí nós vamos ter um primeiro momento, depois nós temos um intervalo de café, onde a gente aproveita para ter um momento de comunhão com a turma, né? E principalmente com, com os jovens que estão vindo, que a gente já tem certeza que... Está vindo gente de fora, da, além do, do Ministério Elo, né, o convite já foi aberto para outras congregações. Então a turma está vindo, nós vamos aproveitar esse momento de café para poder ter um momento de comunhão com as outras congregações e um novo momento após o café. E o término é no culto de domingo mesmo, que é o nosso horário tradicional, 6 horas da tarde. 6 horas da tarde. E evangelista Vanderlei, não é só para jovens não, né? Está todo mundo não, convidado. Não imagina, né? Todos nós somos convidados e para nós vai ser um prazer, né? Toda a igreja dar o suporte, dar o apoio que nós precisamos, os jovens precisam vai fazer bem para a nossa vida espiritual. E com certeza. Todos são convidados. Todos são convidados. Todos, independente da idade, né? De 100 anos para nós. <risos> todo mundo convidado. Todo mundo não tem exceção. Isso aí é para toda a igreja. Por que o tema Nicodemos? Eu sei que saiu daí, Léo. Mas você quer responder, Bigode? Por que o tema Nicodemos? Então, o Nicodemos, eu na verdade nunca tinha estudado sobre ele. E o Nicodemos é um personagem emblemático, porque todos os contatos dele com Jesus, ele foi subindo de patamar. No primeiro, primeiro contato, ele já foi escondido. Porque eu imagino que ele colocaria em xeque a credibilidade dele, encontrando com Jesus, que era um pregador tipo, que não, ninguém botava muita fé na época assim por pregar a verdade que estava batendo de frente com os fariseus. No segundo, a gente, a gente fala encontro, mas no segundo foi uma defesa que ele fez. Eu acho que indiretamente, mas ele defendeu Jesus, porque o pessoal queria prender e no caso ele foi e defendeu. Falando que pela a lei na época eu não poderia aprender Jesus sem escutar e sem ouvir o que ele queria falar. E o terceiro já foi, ele já se soltou, já foi, pe, pegou, pediu para poder ele, mas José de para poder pegar Jesus e poder crucificar, para poder tirar ele da cruz e poder sepultá-lo dignamente. Uhum. Porque a gente estava até discutindo ali, Jesus era tido como um criminoso, ele foi abaixo e barrabás, no caso para o povo. Então ali ele era tido como um criminoso, e para Nicodemos na posição dele, poder demonstrar, ter uma atitude dessa, é porque o amor dele por Jesus já, já tinha passado dos limites, já. Se é que tem algum limite. Né? Você tem algum limite? Era um amor verdadeiro Isso, um amor verdadeiro. verdadeiro. Ele abrir mão de, da posição dele para poder pegar, ser visto ali, ser, é, ser de Jesus. E por isso, por esse, é esse personagem emblemático. É um que confronto. Confronto confronto, cada encontro, cada cada menção dele aqui é um confronto pra gente entender como que foi. Essa, essa trajetória do Nicodemos. eu sei que o Nicodemos só... mexe com você. É. É, na verdade, sim, só pra fazer uma correção é, é, correção não, né? Uma, uma, uma, vamos dar honra para quem merece a honra, né? Na verdade, o projeto Nicodemos Isso. <risos> pra... Jogaram a bomba, Pro eu falei, é... mas não. É, <risos> o projeto Nicodemus foi foi me apresentado pelo pelo Vanderlei, que é o meu conselheiro Ah, né? desculpa, e, evangelista ah, é. É. Aliás, é Na verdade, por isso que eu, o Rafael É, né? eu falei é, é nosso é Eu vou um só para responder a pergunta mas, mais fácil. Mas sabe por que, que eu associei o Nicodemus a você? Porque eu acho que foi a primeira a buscar, vez que você é. pregou, é uma história é, sua, sou, é, eu por isso, foi por isso Foi meu, é E de fato, é é verdade e coincidiu. tem muito a ver comigo mesmo em razão, principalmente esse primeiro momento você nasceria de novo, né então, eu já estive no Reforma e foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de trazer a palavra para os jovens, né? E foi justamente sobre esse tema. Então, foi sobre o João III e, e mexe muito comigo mesmo, né? É, eu tive um, uma experiência muito, muito forte, com, principalmente com essa passagem, né? com, com o João III. E, e de fato, é, para mim é muito importante o, o acontecido, a forma como foi comigo. Representou o que eu passei, entendeu? Aí, então, quando ele nasceu. Isso, é, é justamente igual o Rafael falou, é, Nicodemos é um personagem interessante, né? Fala é, que ele para quem é Nicodemos pro pessoal é, de casa. É, é, é, como nós estava comentando, né? Ele fazia parte, ou seja, do Top, topo é. da pirâmide. Era um camarada que era um homem. Tipo assim, de muita que, influência. Muita influência, poder, poder De decisão. Judeu. Judeu. É, pertencia à corte eu não tava comentando. Professor. É, professor. professor então ele não tinha distinção na época não tinha distinção político, civil era tudo neles então ele, esse era Nicodemos. era um fariseu isso, ele era nato Então quando ele se aproxima de Jesus é isso que eu acho interessante ele chega para Jesus e fala assim Ó, que o senhor é mestre eu sei porque ninguém faz o que o senhor faz se Deus não for com ele tanto é que eu achei interessante, eu estava observando, que Jesus não, não, não é, como fala, não rejeita o título e nem o que Nicodemos fala, a revelação que Nicodemos faz. Então eu imagino Jesus, sim, é, isso é, é coisa de pregador e de, de quem lê, né? Você entra na história e imagina Jesus pensando assim, eu te entendi e entendo onde você quer chegar. Ok, nasce de novo que você vem fazer parte do meu reino. Aí onde surge. Então, Nicodemos dá início, e no Evangelho de João, justamente uma coisa que faz parte do cristianismo faz parte do reino, né? Se você não nascer de novo, não tem como você fazer parte desse reino, ou seja, você mudar a sua trajetória é, uns 180 graus, ou seja, literalmente mudar de direção e mudar de rumo. Aí, quando você vê Nicodelo desenvolvendo a história, como o Rafael falou, o camarada que procura à noite está querendo que seja, seja escondido. É, Debaixo dos, panos. De baixo de baixo dos panos. panos. Eu sei quem ele é, mas pra mim a imagem não vai fazer bem eu ficar com esse homem. Aí, já no segundo momento, então é, é, é por isso. Ele é, é o nosso retrato. É o nosso, é retrato, nosso retrato de cristão. Ali, a gente vem meio escondido. É, me depois, de depois, depois, depois vai chegando vai e é, tal. o encontro ouvir, vai. Irmão, aí você já. É realmente. Isso faz parte <risos> da neve. Então você já não esconde mais nada. É o caso de Nicodemus então, É a nossa história. É a nossa história. Porque isso. você começa assim. É... Quando Jesus chega em sua vida, está lá. Na, na, na, é. todo a propaganda é. lá do, é. do Nicodemos, é. é. o confronto, quando Jesus chega na sua vida uhum. e isso isso isso tem um impacto muito grande, principalmente para quem não nasceu no Evangelho. Eu não nasci, o não. É. não nasceu, Sou você, Rafael. Eu nasci. Nasceu. Nasci, saí, voltei. Voltei, você Banderini. Não, eu nunca me desviei. Nunca desviei, nasceu. Tô Mas, eu não eu sempre, então, eu sempre, estou acompanhando. Isso faz, tipo assim isso comum entre aspas, né? Para mim, então é as minhas experiências dizem, claro que já tive outras oportunidades de sair fora. Não é Sim. que eu sou isento ou que eu nunca sofri algumas provações. Mas a minha experiência é totalmente diferente do Léo, da sua, do Rafael. Mas eu tive que chegar ao meu momento de decisão. Sim, aí, aí, aí, tá vendo, é. aí que é interessante. Todo mundo um confrontado. Todo mundo é confrontado nessa época. Ou seja, nos meus 14 anos de idade, na época daquela explosão, confusão, quem é, quem não é, quem sou... É uma época com... muito confusa, normalmente. Justamente. Então, me decido por isso. Já estou aqui, faço parte, participava das escolinhas, então aceitei Jesus. Então, Nicodemus representa a gente. Não, não tem nem como fugir dessa história. E você nasceria de novo? Não? É, não. É, eu nasci, né? Na <risos> verdade, a gente tem que nascer de novo todo dia, né? Todo dia, né? Eu é, é, acho que esse nascimento tem que ser diário, né? A gente tem que sepultar sempre o, o velho eu, né? E estava até falando com a turma, acho que foi hoje, né? Oração. É, tá. É, Isso. Até falei hoje com eles. que a gente tem que estar tá nesse nascimento diariamente, né? É, porque, na verdade, o, o ato de passar pelas águas, né? É, não é só um formalismo, né? Tem, tem muita coisa... Mas também não pode é, ser só aquele momento, né? É, tem que ser espiritual, de fato, né? Tem que acontecer. É espiritual, né? É, então, assim, é, as coisas têm que acontecer na vida da gente a todo dia. Né? Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. Então, a gente tem que sepultar é. o velho eu diariamente, né? E sempre procurar estar tá nascendo de novo. Eu, aí eu acho que é a santificação, né? Hoje... É amanhã mais santo que hoje. É que hoje. A santificação, isso ela é... não para. É, né? okay. E a carne quer voltar todo dia, né? É. Até porque, eu vi na pregação, a carne, se cruce, você mata a carne e crucifica. Ela quer sair da cruz, toda hora. <risos> toda hora ela quer sair, é. por isso que tem que vigiar. Todo dia é um nascimento, todo dia mesmo. Todo dia é um nascimento. Um novo é. É. nascimento. Evangelista, assim. né? é <risos> pastor, né? mesmo, pastor Vanderlei, é... Você falou assim, uma virada de 180 graus Isso. Eu falo assim que na minha vida foi de 360 Imagino que na do Léo também Foi de 360 <risos> é, é, e, e realmente essa, essa decisão é 360 é, é, na, é, na, é, na, é. Eu até entendo é. O 180 é para você parar e pensar E aí você volta de novo aos 360 Porque a vida continua Não para não Aliás, né, eu sempre gosto de falar assim Nos lugares que eu passei e conversava com os jovens assim, Gente, quem gosta de aventura é com Jesus, não tem outro lugar, não tem outro lugar melhor. Ou seja, você já levanta de manhã sabendo que aí a, a, a Bíblia já te falou, olha, a sua luta não é contra a carne nem sangue. Opa, então tem alguém de olho em mim para me derrubar. Então essa é uma aventura. Então quando a gente fala 180, é a minha tomada de decisão, é o rumo, a partir de agora eu sou uma nova pessoa, mas a vida continua. Então eu tenho que continuar andando. Ah, é legal. <risos> É bom, né? É, é bom, bom né? isso faz Muito parte. Bom, né? É edificante, é gostoso, né? Faz parte. Dá sentido pra vida Dá da sentido. gente. Dá sentido. Dá sentido. Preenche aquilo, aquele vazio que faltava. Justamente, é. é Preenche. É... E, na verdade, às vezes a pessoa acha que a gente ficou até radical, né? Nossa, Deus. E, e principalmente, para quem, quem não nasceu é, no berço é. cristão, não sei se o Léo passou por essa fase. Deve estar tá passando ainda. É, na verdade, assim, é que... é, a gente passa... A ser conceituado, né? De, é. de alguma forma. Né? Eu já até contei para gente É, Léo. É, assim, é, às vezes a gente chega, alguém fala alguma coisa, mas... Aí vem uma brincadeirinha, mas... É coisa que... Que não, não afeta e... Acho que dá mais força para gente, eu é, né? Eu porque... acho que ver justamente a mudança de postura, né? Ver justamente que a, a, o velho eu ficou, que né? Então... E acaba que algumas pessoas já, já passam a, a procurar a gente justamente porque já estão tá enxergando a nova pessoa e falam assim, olha, o que, que tem de diferente ali? Né? Por que está que assim? Isso né? é muito bom, né? Uai. Acontece mesmo. É, não, e... A hora e, que e, aperta lá, eles procuram. É, procura e sabe. e sabe que pode procurar é ali, né? Uhum. E, então, assim, é, meio que isso dá uma, um, um, um respaldo, né? Dá uma, uma, uma garantia para quem está procurando. Fala assim, por que, que não vai no, em tese... no. Não é que a gente é melhor do que as pessoas, não é isso. É porque nós temos que ser diferente. Né? Não é ser melhor do que os outros, é ser diferente. Eu acho que essa que é a proposta. E aí acaba que enxerga isso na gente. Né? Por que, que não fica em rodinha, conversando certos assuntos? Então, a já vê que está diferenciado e na hora que precisa, acaba que procura é justamente quem está diferenciado. Né? É verdade. E a verdade é o seguinte, quando a gente nasce de novo, quando a, gente tem, a gente só nasce de novo quando a gente tem esse real encontro uhum. com Jesus. E só cada um, né, cada nascimento é único, é individual, e só a gente sabe realmente o que Jesus fez de mudança na vida da gente. Né? É por isso que tem esse amor, é. esse primeiro amor, que ele nunca devia sair dele, essa gratidão. Porque a gente sabe como que Jesus corrigiu aquela criatura antiga, e fez uma nova. É, é, não tem uma forma, né? Não, não tem uma forma. É, é o Paulo que fala, a multiforme e graça. graça. Ou seja, a graça trabalhou na minha vida de uma forma, no Léo, Rafael, na okay, sua não. vida de uma forma. Então, da Carol, uma, uma forma. Então, e cada um tem uma forma. E o que é interessante em e essa diversidade da graça de trabalhar, ela, ela tem sempre o mesmo objetivo. Sempre mesmo. Todo mundo vai chegar no mesmo lugar. Né? De Isso que é gostoso, sabe? E, é por isso que Nicodemos representa muito bem. Eu, sabe, eu vejo quando eu li, quando o projeto me foi apresentado da primeira vez, nós sentamos assim, eu e o rapaz, o, que foi o mentor do projeto, e eu participei juntamente com ele, a gente dialogando, é justamente isso. Ele consegue, é, é tipo assim, é o meu retrato. É Aqui nós falamos de João 3. Isso. O projeto faz isso. parte 3, três, três capítulos, João 3. Isso. Né, que está lá no Evangelho segundo João. Eu vou ler só um, um versículo que responde, né? Que fala isso uhum. que o pastor Vanderlei falou e Jesus respondeu, digo-lhe a verdade ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito esse é o novo, né? O novo nascimento e agora, vamos dar, começar a falar agora de João 7, uhum. aí vem a pergunta você o defenderia Rafael? <risos> <risos> você defenderia Jesus? É, é igual eu tinha falado aqui, de acordo com o encontro, a gente vê que vale a pena defender, porque a gente vai vendo sinais, não só na vida da gente, na vida dos outros também, que Deus vai fazendo, e que através, da, através de Jesus, né, no caso aqui de Nicodemos. e por isso que ele defende, ele, eu vejo ele aqui que ele, no versículo que é, é o 51. 51. Aí eu vou ler os 50, né? é isso. Uhum. no caso, para ter um contexto. Uhum. Aí Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, ele no caso já tinha tido encontro, é. já tinha visto como é que era uhum. os sinais de Jesus, é, perguntou-lhes, será que a nossa lei condena o homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que fez? E, no caso, ali ele, no conselho dele, colocando a credibilidade dele em cheque, porque aí no 52 eles falam assim, o, o conselho fala com ele, eles responderam, por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. No caso, ele colocou em xeque toda a credibilidade dele, toda a posição dele para defender. No caso, eu eu peguei para mim como, como tipo já tinha sido confrontado de tamanha forma que ele defendeu. Mesmo que indiretamente ele defendeu. Ele defendeu Jesus. E... tá doido... O que a gente passa, assim, cada dia mais que a gente vai... Só da gente estar tá acordando, só de, de, do dia da gente passar assim, a gente ver que não aconteceu nada, vale a pena demais defender Jesus. É um... E por mais que... Que... Que... É difícil, entendeu? A gente defender, a gente sair da nossa posição, assim, para defender, eu acho que vale a pena demais. É demais e toma gosto por isso acho que a gente toma gosto eu, você defenderia e quando a gente fala dessa defesa você se posicionaria é, pois é eu acho que essa essa defesa de Jesus é justamente essa essa questão do, do posicionamento da gente né é a forma de de, se por, de de se portar no mundo né é, eu, eu sempre comento com eles e, e sempre tenho falado é que pregar para crente é é fácil né? A turma está aí, conhece, pelo menos deveria conhecer, né? a, gente, a gente supõe que quem está na, na igreja, quem está nos projetos, quem está já conhece a palavra, tem um embasamento. Né? E aí fica mais fácil a gente de, de, de defender Jesus pra, com crente. Né? Agora, essa defesa tem que ser feita lá fora. Né? E, e como que você faz essa defesa lá fora? Né? E aí é bem com testemunho. Com o testemunho de vida, com o seu testemunho diário, com o seu trabalho, né? com, a, com a sua postura, a forma que, como que você vai conduzir seus problemas, né, porque problemas a gente não deixa de ter. Né? Eu acho que até aumenta. Até aumenta, <risos> até aumenta, <risos> até aumenta. Então, é assim, é, aí é, é essa defesa assim, que a gente faz aí no dia a dia, né, porque nasci de novo. Então, se eu nasci de novo, a minha postura tem que ser outra. Tem que ser né? outra. E aí você começa a defender Eu sigo novos princípios, né? Ah, é. Aí você já começa é, a defender, a defender. Vou deixar a pergunta para o pastor, mas nós vamos responder no próximo okay. bloco Daqui a Sem pouco problema. nós estamos de volta Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga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 pergunta, você eu defenderia. É, eu, quero, eu quero incluir outra pergunta nessa. Ah, tá. Na escola dominical de domingo, teve uma questão que a aluna perguntou assim: hoje eu, eu não sou mais escravo de, de Cristo? falei: não. Eu, é que se eu tenho liberdade, eu não sou mais escravo. Uhum. Eu falei: não, a Bíblia fala que você é escravo, sim, de Cristo. Você tem a liberdade de escolher, de nascer de novo uhum. ou não. Você é porque, se você vai servir a Cristo, uhum. por livre escolha sua, você vai ter que seguir os princípios, as Isso. regras dele. Okay. Isso. Está certo? É. Então, quer dizer, você defenderia os princípios? Você entra nisso? Seguir os princípios? Se posicionar? Justamente. né? O Léo, o Léo e o Rafael falaram uma coisa interessante. É, quando você vai convivendo, né? eu até comentei com eles que não é defender o... não é que Jesus está lá indefeso, incapaz, aquele Cristo lá, né, impotente não é o que o Léo falou, é o meu posicionamento é né, o meu posicionamento é, é, é, por exemplo você pega Pedro um é monte de homens aí, mulher uma hora dessa, bêbado, Oh, não é bêbado não, o que está acontecendo aqui é o que já foi prometido então Pedro começa a discorrer, é a mesma coisa nossa é a gente defender os princípios, né? Aí o que ele falou para entrar no reino tem que ser assim, é o que ele falou para Nicodemos. Realmente, eu sou mestre e você reconheceu sou do céu mesmo. Nasce de novo e vem caminhar comigo. Então a partir que, do momento em que eu entro a, a, a, e começa na jornada cristã, aí sim começam as as minhas manifestações, né? Ou seja, os, meus, os questionamentos que vem contra mim, aí eu vou me posicionar. Não. Isso não. Por que não? Eu, apesar de ser livre, sim. esse que é o interessante. É. O que, que é liberdade? É você ter a capacidade de querer fazer e optar por não fazer. Não, eu não faço. É. Eu não faço porque hoje eu sirvo isso a um, é um Justamente, senhor. porque eu sirvo a ele. Então eu não faço. Ah, mas você não pode. Bom, se eu me rebelasse, é, eu poderia. É, é, é aquela questão. Todas as coisas me são lícitas. Mas, nem, eu, mas nem, tudo nem, tudo nem tudo me convém. Okay. Eu, é, é lícito? Isso. É. Bom, mas no momento eu não me convém então Eu, não, eu sou livre, eu então falo, eu não faço. Eu falo até da marca, eu não sei se tem Em, em Levíticos essa passagem Que quando né, eles libertavam Os escravos, ah, os o Eles estavam queria é. ir embora Ele gostava Isso. do seu mestre Aí o mestre furava a orelha é, de, dele é. punha um negócio Porque significava o quê Ele está, ali. está livre Mas não quer ir embora, ele quer ir embora. Porque é. ele gosta de mim, ele quer continuar me Isso. servindo é. É, e é a nossa marca. É justamente, é, quando você falou, eu já, já havia até me esquecido, é justamente isso, ou seja, nós somos escravos de orelha furada. Uhum. Ou seja, quando alguém olha para nós, ele serve a Cristo, não, porque ele quer servir, ele é livre. Né? Eu acho interessante, no trimestre que nós estamos terminando da escola bíblica dominical, na, na minha classe lá, eu até pergunto, eu, Jesus apareceu ensinando e o pessoal começou a ir embora, né? Ele deveria falar: opa, o meu discurso vou ter que mudar, né? Tá muito duro. Tá muito duro e o pessoal tá indo embora, então eu tenho que. <risos> vou, vai saindo e virou os discípulos <risos> Eu acho que tá interessante. Imagina eles olhando: Quer ir embora também, não? Imagina os discípulos olhando um pro outro assim. Você ouviu o que, é que ele falou? Ouvi. É isso mesmo? Ele mandou Exato. nós embora? É. Vocês querem pode ir também. É. Quer dizer, não, eu opto por ficar, senhor. Porque só o senhor tem palavras de vida. Só no senhor que eu me satisfaço, que eu me realizo. Então, essa é uma, uma, uma opção. Nós queremos estar com o Senhor. Sim. E Jesus, nesse discurso, ele quis dizer assim, olha, eu falo a verdade e não vai mudar. Não vai mudar. Então, Os princípios fica quem são... quer. Isso. Os meus princípios eu negocio, é, não negocio. Na, e, na verdade, essa, essa liberdade, né? E, e isso a gente já está aí para todo mundo mesmo. Nessa né? questão de fica quem quer. Né? Óbvio que nasci de novo e eu estou num testemunho, uh, tenho que o defender né, através do meu testemunho no dia a dia, mas é, é essa liberdade que, que eu acho que dá mais prazer, né, porque a gente acaba entendendo o, o propósito, né, uhum. entendendo a, a, o projeto de salvação né, a, e, e opta em ficar. Então é uma liberdade que a gente tem mesmo, né? É igual no que nós já falamos, né? É. Eu, eu, eu sempre, quando a gente vai conversando assim, eu lembro que é, Israel, a gente sempre pega com algum modelo. Deus nunca, tipo assim, chegou com mão de ferro e falou, não, você fica, você fica aqui. Né? Sempre tem uma opção. Eu lembro quando é, é, é Isaías, né? É Isaías, eu vou, vou me lembrando é, O profeta diz o seguinte, olha são livres, pode procurar onde vocês quiserem, vocês encontram um Deus semelhante a mim porém as características desse Deus é essa tem que ser assim cria os céus terras, estrelas tudo, outra coisa conhece cada estrela por seu nome ele é forte, poderoso e chama, e nenhuma falta, e aquele chamar vem procura se você achar ou seja, está aí. Ou seja, eu proponho para vocês a vida e a morte. Aí ele diz: Ó, escolham. Escolham. Eu aconselho vocês a escolher que, porque aqui tem vida. A mesma coisa, Nicodemos poderia ter, ter é, abrido mão de. de não. Quieto não. Ou ter, ter, em vez de defender, né? Não, prende. pode prender. Prende mesmo, prende, mata tá tudo meu. errado, tá né? Tá tudo errado. É. E, e na verdade Jesus sempre quando Deus Jesus ele dá a escolha, ele sempre aponta, olha igual a porta, Entra isso. pela porta estreita. Justamente. Mas tem é estreita e a larga, estreita Justamente. é isso, a larga é isso. É verdade. É. É ele aponta é. qual que nós devemos fazer, mas você ainda tem a liberdade de escolher. É. É. É. É. Ele não é como que eu me diria, ele não é covarde. Ou seja, ele quer uma o, o, o nosso Senhor, o nosso Salvador Ele deseja uma coisa Por ele, ele ensina e mostra O que ele quer Ele não só mostra o que ele quer Como ele mostra o outro lado da situação é, Se eu lhe mostrasse um Um caminho, ou seja Você escolhe a caneta que você quiser Tá aqui na mesa Qual a opção que você tem? Duas Aí pronto, tem duas aqui, Agora é uma escolha ou eu escolho essa ou aquela. Se eu colocasse só essa aí e falasse escolhe uma caneta, você olhará, mas que caneta? Só tem uma caneta aqui. Então, nosso... opção. então não é escolha. Né? Não então não é escolha. é escolha. É imposição. É Imposição. Não tem nem opção. Não tem opção. Então quando a gente escolhe, quando a gente olha para Nicodemos, ele procurou porque ele conhecia. Ele defendeu porque ele realmente não. Ele teve. Teve o primeiro encontro e realmente uhum. ele é um mestre. Então compensa, ou seja, investir na defesa desse homem É o que ele fez O que a gente precisa fazer Ou seja, é, a nossa trajetória cristã é feita de degraus né? Sim. A gente tem que ir desenvolvendo essa, essa, essa jornada e essa intimidade Eu vou defender porque eu conheço quem é Jesus É o caso de Nicodemus. Ele fala O versículo 51, né? ele fala assim ó, Acaso nossa lei julgou um, julga um homem sem primeiro ouvi-lo, ele já tinha ouvido. Aí outra coisa. E saber o que ele fez, ele já sabia <risos> o que ele havia feito. Então, ou seja, então eu sei quem, quem ele é, eu sei o que ele está fazendo. E vocês, já ouviram? Já ouviram. E estão querendo julgar. E estão né? querendo, querendo julgar. julgar. Vocês não conhecem o que eles estão falando. É então, tanto é que depois aqui, que, apesar de terem acusado Nicodemus, né mas no finalzinho está aqui. Cada um foi para sua casa. Porque não tinha... <risos> não tinha um argumento. Não tinha um argumento. Não tinha um argumento. Contra Não há argumentos. Não há e agora nós passamos para o capítulo 19. 19. Léo, vou começar por você. Até onde vai seu amor por ele? Até oh. onde foi o Nicodemus? É. Até onde vai o nosso amor por ele? O seu, o meu carol essa questão de, de limite nesse amor né fica assim complicado né porque vamos falar assim é, deu a vida por nós nós para quem já conhece principalmente a, a literatura aí né cristã é, eu, eu me recordo dos heróis da fé é, então assim é sem limite né é, eu acho que é. é um degrau de cada vez para poder a gente ir subindo e conhecendo né para poder ir e também avançando né é. É, vamos falar da minha pequena trajetória apesar de muito tempo aqui né mas todo mundo já sabe da vamos falar assim né? é, propriamente dito da a gente eu já sinto que eu tive um avanço né já estou subindo degrau e não quero parar de subir. Então, assim, essa questão de limitar esse amor até onde vai, né? É, voltando no livro, você pega lá alguns dos heróis da fé que acabaram morrendo, né? É uma varada cada herói, né? É, que a gente é, leva, é, né? É, é, é, é um é, constrangimento é, cada... eu é, fico... fica, assim, maravilhado com a situação. E, e eram pessoas comuns, né? Vamos falar assim. Não tem, não tinha nada de... De extraordinários, né? É, então, assim, é, é, não, eu acho que é difícil limitar, mas é um degrau de cada vez, né? E a gente tem que ir subindo e buscando. É, agora, a, é um amor sem limite. Sem limite. E você acha que também... Vou fazer para os três. Para a gente saber o nosso limite, a gente, tem hora que a gente precisa ser testado. Será que eu morreria por ele? Eu posso falar, eu morreria, mas será que... Se chega a eu realmente eu, morreria? Na verdade, precisa, né? É, Porque, eu que... por exemplo, você precisa ser, é, por exemplo, motorista. É, você faz todo um treinamento, tem toda uma, uma. Começa lá no início, numa trajetória, vai até chegar o ponto de você ir para a rua. Aí depois você vai no examinador e vai provar para ele que você é apto para ir para a rua sozinho, sem ninguém do seu lado. Mas isso tem uma trajetória, né? É, tem que subir. Tem tem que ir. Ir. Justamente o que você falou. Então, cada passo que eu dou, aí eu vou provando que a, ou seja, a minha maturidade, o meu crescimento. E quando você citou os heróis, eles tiveram a, a chance de desistir, de abrir mão. Não, não quero morrer, não. A gente conhece na história quantas pessoas abriram mão, não, não quero. Isso é pesado, para mim não dá para morrer. Muitos morreram com 35, com 30... Poxa, 40, quantos, né? é, quantos ficaram quantos... presos muitos anos? O quantos... o Buian ficou preso muitos anos, um dos heróis é. para escrever Peregrino. Justamente, quem? Eu tava na cadeia apodre... quando a gente fala prisão naquela época, né? Gente, era, é, era literalmente terrível. prisão, né? Então, e lá dentro ele escreveu um dos acho que não, não tem, não, ainda não foi além da Bíblia. A, a, a, o único que supera é só a Bíblia. É, é, é, é o peregrino, né? Peregrino. Isso. Então, é uma trajetória muito interessante. Então a gente precisa ir crescendo e desenvolvendo esse amor. Até o ponto de chegar a Paulo, né? Não, eu não, não só tô, eu estou pronto a ser preso, como morrer. morrer. Só que aí é que nós estamos falando, um né? O meu nível de intimidade com esse Cristo é. Né? Nicodemos, como que ele realmente, como que a gente consegue enxergar aqui Nicodemos no primeiro instante oculto, no segundo momento ele já se apresenta de uma forma mais é, é, se posicionou, né? ele então, se posicionou mas ainda estava no lugar exclusivo ele ainda tinha uma certa segurança na sua imagem, imagem. ele se manifestou dentro de um ambiente fechado né? agora nesse ponto aqui até onde vai o seu amor? Aí ele falou, não, não dá para esconder mais não ah, José de Animateia, Aqui, tô indo lá pedir o corpo do mestre O ah. que, que você vai fazer? Não, não, vai lá que eu vou buscar o um incenso Vou junto com você tirar o corpo do mestre lá e vamos enterrar vamos É chutar. igual o Rafael falou Pior do que Barrabás Você se é, já imaginou? Carregando o corpo de um homem foi? Que foi considerado pior do que Barrabás Mãe, Eu não carregaria o corpo de uma pessoa que eu não conheço ah, então se você tá carregando é porque você tem alguma coisa a ver com esse corpo. Ah, então o Nicodemus, a gente... Não, como eu disse, Valônio? Bom, não, ele era, foi, foi, foi crucificado ele. como um criminoso. Isso. E sabe, nós sabemos que morte de cruz era a pior morte. E justamente, era para criminoso Nos... da última espécie, não tinha mais. Então, quando o Nicodemus chega nesse ponto aqui, ou seja, não tem limite, como você falou, não tem limite o meu amor por ele. Ele começa, vai só crescendo, crescendo, crescendo. E é manifestado Mas para isso, degraus por degraus Precisou de um processo Processo, Justamente isso Concorda, Rafael? Eu acho que a, a resposta para essa pra essa pergunta Sim. é similar Porque não tem como por limite E eu eu creio também Que com experiência própria Cada dia Sim. seu amor aumenta mais Não tem como você chegar num, num limite Mas cada dia aumenta mais Que você vai vir aqui, Deus vai te livrando Deus tem compaixão, Deus insiste Eu falo por causa da minha história quem me conhece sabe, Deus insistiu, vai insistindo, vai colocando a gente em lugar que a gente nunca imaginou, e isso chega a ser constrangedor, que aumenta mais nosso amor por Deus, por Jesus, e por, por, por esse projeto de salvação que o Léo disse. Léo, na verdade, Deus nos mima, né? Eu falo muito isso com <risos> é. a mas ele nos mima. É verdade. É. A, gente, a gente começa, né, você vê cada coisa, aí tem hora que você vê, assim, detalhes, que você vê, assim, a mão de Deus é. Fazendo aquele detalhezinho, aquele mimozinho. Você é. não precisa daquilo, não é necessário, mas ele sabe que você gosta, ele vai lá e te é. mima naquelas pequenas coisas. Você vê também o amor dele por nós, né? Como é grande. É, de fato. É, como o Rafael falou: espaço a ser constrangedor. Constranha constrangedor, a gente, a gente fica Afinal, eu, Chegou ao ponto de morrer por mim. O que, que eu faria? O quê? O que eu é, fizer, o salviço, que, que eu fiz oferecer? É? É, hum. o, o que darei ao Senhor pelos benefícios que eu recebi? Hum, o que, hum. que eu dou? O que, que eu posso oferecer? Tudo é do Senhor. Eu desfruto de tudo. Né? Se eu oferecer ao Senhor, isso já é do Senhor. O que, que eu posso oferecer ao Senhor pelos benefícios? Nós, o que, que nós podemos oferecer pelo benefício da nossa salvação, da nossa justificação, reconciliação. E Ele santificado ainda é pouco tudo que nós fizemos ainda é pouco, sabe? Então não tem limite. Então esse amor por Ele, assim, ele vai só se consumar lá na glória. Aí sim, quando a gente chegar lá naquele dia, Vamos diz: é a fé, a esperança e o amor, né? Que é o maior deles. O maior deles é o amor, porque o amor não acaba. Eu sempre comento, né? O amor não é simplesmente um sentimento. O amor é uma pessoa. Deus só não tem como, é, né? Ok. Cristo é o amor. Então ele só vai ser consumado de fato mesmo, de verdade, quando chegarmos lá naquele dia e olharmos. Esse é o meu Cristo. Então, ou seja, daqui agora sim, meu amor está aqui. Esse é o, né, o camarada com, por qual eu daria a minha vida, eu morreria. Né? E engraçado, a gente falando assim, ele nunca pediu ninguém para morrer por ele. Não pediu. Que amor é esse que constrange, por exemplo, um apóstolo Paulo abrir mão de uma linhagem que ele era, um camarada Sim. que era cotado para ser lá, do fazer parte do, do sinédrio. Alto cargo. Do... Lá. Que amor é esse? Entendeu? Então, uh, eu, eu, eu sabe... É, é... Como, seja seja constrangedor. É eu fico só imaginando que lá na glória, no céu, que eu vou poder andar literalmente de braço dado assim, ó, com Jesus, sabe? Eu fico assim, Jesus, ai, nós abraço. vamos passear assim, há ah, de abraço. Eu falo, eu tô nessa fila, tá? É, mas é, mas é... Sabe, é... Não tem... A gente não consegue explicar. Não sabe? tem, como, não quando tem você, como. Por exemplo, quando você pega a história da igreja, né? A história da época das missões que os meninos saíam para pregar o evangelho e despedir da família, sabendo que não iria voltar mais. Ainda acontece hoje. Quantas famílias, quantas pessoas estão lá, quantos jovens abrem mão. E sempre quando eu, mencio, quando eu lembro dessa questão da história do amor por, por Cristo e a gente manifestar esse amor, eu estudei com um jovem, o Aurélio, eu sempre menciono, eu não canso de, de, de, de, de, de, de, de mencionar isso. Ele... Ele era tão, eu diria, é, sabe, assim, entregue à questão do amor por Cristo, ele foi para a missão e morreu lá. Ele voltou para o Brasil dentro de um caixote, sabe, lacrado e tudo ali. Mas isso, para ele, era o que ele queria. Era a decisão dele. Ele abriu mão do Brasil e foi para lá. Então, então, e eu conheci o Aurélio. A gente conversava, dialogava, brincava. Era um rapaz que estava sempre sorrindo. E quando, a gente, quando eu cheguei lá na igreja, olhei aquele, aquele caixote de aço, daquele de, material. você é, tem que amar mesmo. Porque se não amar, não faz isso, não. não faz. Então, até onde vai o seu amor até por ele? Até onde vai o seu amor por ele? Até onde vai. Sabe? Então, isso aí, a gente pensa que isso é o máximo né? que a gente chega. Mas tem outros caminhos que o amor nos leva que às vezes também machuca, dói, mas não, não abra mão de Jesus, não, não tem como abrir. Mão. Nós vamos ter que encerrar, nosso tempo acabou. Uh, <risos> obrigado. <Amém. risos> vir aqui, obrigado, né? Eu que tenho que agradecer, obrigado por <risos> deixarem <eu> participar <risos> do sinergia, que o quadro é de vocês. Os jovens vão assumir novamente o sinergia. Léo, é, pode despedir para nós. Parabéns. Bom, é, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, né? e queria aproveitar convidar a todos os jovens abaixo de 100 anos <risos> para poder participar conosco no sábado agora, dia 25 e no domingo, encerramento dia 26 do projeto Nicodemos nós apresentamos o projeto espero contar com, com vocês aqui esse final de semana para esse, esse trabalho em prol do nosso Deus, do cabeça da igreja que é Cristo Jesus